Braba demais. Elas também podem. Chavosar! Não. Podem. E aí, curtiu? Adorei. <risos> Chavosa, né? Viva a beleza feminina. Mãe. Fala galera, eu vou difusar e quase um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o dia que se você busca respostas do que está acontecendo no mundo, aqui você não vai encontrar Cavalo. Aqui você só vai encontrar moda, aqui ditamos o que está acontecendo Tendências, fazemos aflorar a sua beleza feminina quando assiste... <risos> Entradas de cria, não é possível que a mulher fez isso aí Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito Quer mandar suas perguntas? Os links estão aqui na descrição e fixados no primeiro comentário. É só deixar sua perguntinha aí e vamos lá tirar nossas dúvidas duvidosas. Vamos lá, com a do Fabrício H.F. Gomes aqui. Foi dito que o Zoro, assim como o Riuma, é um espadachim de um olho só. Você acha que o Zoro vai abrir o olho ou o fato de ter apenas um olho torna mais poderoso? O olho fechado do Zoro tem alguma coisa maior por trás, sim. Dado que até mesmo temos... Personagens, agora em Wano citando, poxa, ele é um espadachim de um olho só com o Ryuma Apesar de diversas teorias de que ele vai abrir o olho, vai ter um olhinho do Mihawk <risos> Que seria bem engraçado, ele abrir o olho e ter um olhinho do Mihawk, ele seria muito estranho Um Sharingan Essas teorias não tem nada que possamos utilizar para refutar é, o Zoro, ele não deu qualquer indício de se lembrar do seu treinamento com o Mihawk agora em um ano. Foi um baita de um lutão. Ele teve lutas contra Kaido, contra o King. Então, parece que o Oda está aguardando isso para o final. E por que, que eu digo que essa coisa da escolha do olho do Zoro ficar fechado tem grande importância? Pelas entrevistas dadas pelo autor. Isso é uma entrevista, se eu não me engano, no ano passado. Onde o Nobuhiro Hiro Watsuki, que é o mestre do Eiichiro Oda. Ele que fez... Samurai X entrevistou o seu ex-pupilo, né? E ali ele, ele disse nessa entrevista que desde o início da série, o Oda ele queria um personagem, aliás, queria o Zoro apenas com o um olho, e ele perguntou o porquê e o Oda não respondeu, ele fez mistério, então ele deixou esse mistério em aberto, porque parece ter um significado maior, que pode estar relacionado sim aos poderes do Zoro, que são muito ligados ao Shintoísmo, né? o Azura, cortar as montanhas, tudo isso é muito baseado no Shintoísmo, eu acho que... Tem algo maior por trás sim. E Oda, ele não poderia desperdiçar todo esse hype que é criado no Zoro de olho fechado. Então ele vai abrir esse olho aí. <risos> tá bom? Mas tem que ter pelo menos uma lembrança de como ele se feriu, o que aconteceu... Vai acontecer. Isso certamente teremos uma resposta aí sobre esse olho ainda. Ranieri Araújo. Quais os filmes de One Piece são canônicos e quais não podemos deixar de assistir? Nenhum dos filmes é canônico, tá bom? A ambientação dos filmes. Nada disso é canônico. Porém, algumas partes do canon são trazidas para os filmes. Filmes que eu recomendo vocês assistirem. Strong World. Porque ali temos a apresentação do Shiki e foi onde surgiu o capítulo 0. Isso sim é canônico, foi feito pelo Oda entrou pro canon do mangá. Esse capítulo 0, ele mostra o que acontece após a execução do Roger. Que é quando o Chique ele escapa lá de Down. Depois temos o Shanks recrutando os seus piratas. Então mostra bastante coisa o capítulo 0. Se você ainda não viu, dê uma pesquisada aí, tá bom? Então Strong World, porque eu acho um filme muito legal. Mas o que acontece no filme em si não é canônico, tipo Luffy. <risos> o Luffy derrotar o Chico Chico é o Dourado, não tem como né galera pré timeskip skip ainda Aí um filme que eu recomendo também É o Stamped, porque nele, nele temos a romanização Oficial da última ilha Que antes era chamado Raftel Ele tem a romanização oficial É um baita de um filme, temos todos os Supernovas Contra o Bullet, que foi é, Uma prévia de como seria a luta Dos Supernovas vs Yonkos Então é bem parecido, recomendo você assistir E o meu filme favorito é o filme Z. O Zephyr é um personagem muito legal. O final ele é emocionante. O Okiji ok cantando. Para mim é o melhor filme de One Piece já feito. Eu recomendo assistir esse três. Mas todos os outros. São quase 15 filmes. São divertidos também. Mas não adicionam praticamente nada... Ao canon, tá bom? José Alfredo, em um SBS, foi pergunta sobre a sobrancelha do Sanji. No final, Oda, ele se questiona se o Sanji não seria uma própria Akuma no Mi. Essas frutas modificam o DNA do usuário e também influenciam suas roupas. Por isso, não as destrói igual ao fogo do Diablo Jumbo. Sabendo que o Sanji tem a sobrancelha semelhante aos padrões de uma fruta do diabo E que ele e seus irmãos foram modificados geneticamente. Podemos assumir que o Judge fez um processo de modificação genética similar às Akumas no Mi. ...fazem ao corpo dos usuários, é parecido, mas não é o mesmo processo. E eu acredito que os poderes do Sanji, assim como dos seus irmãos, não são oriundos de frutas, e sim oriundos de raças. Temos o fogo dos Lunárias, temos o choque dos Minks. André Luiz, se tivesse que chutar o que o Almirante vai fazer no final do arco do ano, o que você falaria? Eu acho que ele vai trazer spoilers, meio com o Zunisha. <risos> Zunisha mil anos caminhando. Completou sua jornada, chegou em Wano, deu um spoiler de quem era Joy Boy e depois sumiu na névoa. É tipo assim, aquela galera que levanta no cinema e dá spoiler do filme no meio de Foi embora. Tunis foi embora. Eu acho que o Green Bull vai fazer a mesma coisa. Ele vai chegar pra falar coisas do que estão acontecendo fora do país de Wano, ao qual o Luffy ainda não tem conhecimento. Envolvem Barba Negra, que envolvem é, o próprio Sabo. Não acho que ele vai lutar contra os três capitães ali com todo o país. Deu ano, convenhamos, mas eu acho que ele pode chegar né, todo pomposo ali, com pompa como faz o bug Botar um terror na galera E aí soltar uns, uns spoilers E falar, olha, se preparem porque eu vou pegar vocês Eu acho que vai ter um diálogo e não uma luta em si Matheus Gilson, acha que no final de One Piece O Frank irá conectar o Expresso Marítimo Com todas as ilhas do mundo? Ou isto acabaria com a mágica de navegar pelo mundo? Temos que ver como vai ficar o mundo de One Piece No final da série, porque tudo caminha Para se tornar a Pangeia, para termos um único Continente novamente, o mundo de One Piece Convenhamos, já falamos bastante sobre isso Ele é um tanto quanto simétrico Demais, com Red Line Green Line, calm Belts, 4 Blues E temos o Castelo Pangea Temos o Trono do Século do Mundo Já se perguntou aonde ficava o Reino Antigo Como é que o Governo Mundial e os 20 Reinos Destruíram o Reino Antigo Eles não sabem onde fica, eles precisam de 4 de Poliglis para chegar lá Aí é entre o X da questão Nunca foi mencionado que a última ilha Raftel é o Reino Antigo Olha que coisa maravilhosa o reino antigo muito possivelmente pode acabar sendo lá o castelo de Pangea né? Porque Pangea é o nome do continente que era um só O que eu acho que reforça bem essa ideia de que temos um fragmento do reino antigo é, Ao qual o governo mundial hoje utiliza o seu nome São diversas coisas Primeiro, temos esse castelo de Pangea Que é o nome de um continente unificado Temos o trono do centro do mundo Da onde saiu esse trono? É um trono ao qual os 20 reinos juraram que ninguém se sentaria Porque muito possivelmente era o trono do antigo soberano do mar, de Joy Boy. Temos esse fragmento. Temos a terra dos deuses, ao qual os Lunarians viviam. Que tem conexão certamente também com Joy Boy. Visto que o King busca ele. Olha que coisa maravilhosa. Por que, é que o Clover foi silenciado lá em O'Hara? Por que, é que o governo mundial atirou? Qual nome ele iria dizer? Como um nome que ninguém conhece poderia impactar? Ou talvez ele fosse dizer um nome que todo mundo conhece. Que o nome do reino antigo é Mary Joyce, é Pangeia, é o próprio governo mundial. Tá bom? Então pensem nisso. Agora <risos> eu falei um monte e não respondi a sua pergunta. Então, se tivermos essa unificação do mundo, seria muito legal o Frank expandir tudo isso, esse express, e conectar, dando uma volta inteira aí nessa Pangea. Eu ainda prefiro que continue a parte da navegação no fim, porque isso dá margens pra quem quiser continuar a história. Não acho que o Oda continue, mas outros autores possam embarcar nisso e possam criar novas aventuras. Uma das coisas que. Eu não gosto, por exemplo, em Boruto A continuação espiritual ali de Naruto A continuação com o filho do Naruto Foi as mudanças que fizeram em Konoha Fizeram é, um país onde as pessoas não se importam mais em ser ninjas Onde o mundo agora é altamente tecnológico Eu detestei a ambientação assim, inicial de Boruto Eles podiam ter mantido tem um cenário tão rico que tinha ali E mudaram completamente para essa coisa tecnológica E One Piece, se fizerem isso Se tirarem a parte da navegação não é chupice, <risos> não é verdade? <risos> seria uma aventura em terra, seria com um carro agora, né? um jipe. Júlio César Coronel, com a queda de Big Mom, naturalmente Katakuri assumiu o posto de capitão do bando. Você acha que assim ele pode de alguma forma ajudar o Luffy? Olha, percebam como o Oda ele foi construindo é, os filhos dos Yonkous para se aproximarem do Luffy? Temos o Katakuri, temos agora Yamato e muito possivelmente teremos o Evil também, que é o filho do Barba Branca. Se juntando ao Luffy. Então os, os filhos dos Junkos. Formando essas alianças. Eu creio que sim. O Katakuri não foi mostrado. Nas histórias de capas. Que tem agora na invasão. Da Germa Double Six. Porque ele está guardando o Katakuri. Para fazer alguma coisa maior. Dentro da série. Já foi flertado. Que ele seria o capitão. Ei One Piece, nada é por acaso. Quando o Big Mom chegou na, na entrada, deu ano e seus filhos ficaram. Falaram: Olha, se ela cair, quem vai assumir o posto? Aí ficou o Perospero, o Katakuri. Eu acho que o Kata assume, né? Até pela sua força. E pode participar da guerra final, o que seria bem legal, né? Gabriel Oliveira, como vimos o uso do revestimento do Haki do Rei? Empurra ao invés de cortar quando usado em uma espada. Isso poderia anular a fruta do bug? Por que você só não pisa no pé dele? Se você pisar no pé dele, você já anula. <risos> Mas. É sim, o bug ele é imune a cortes E se você tá usando uma coisa que não necessariamente toque nele Faz total sentido que ele seria arremessado longe Mesmo em pedaços, mesmo se dividindo Seria muito complicado para ele parar o alcance que tem o revestimento do rei Somente cortes, tá bom? Não, não tem como A galera pergunta muito Tá, e se eu colocar haki na espada? Pô, coloca, mas como é que você vai acertar o bug? Você tem que acertar ele para causar dança Você não precisa nem colocar haki Você só tem que acertar ele então, independente se tem hack de armamento ou não, o Bug ele é imune. Então, ele sola o Zoro. Não tem como, galera. Eu sei que os fãs do Zoro choram no chuveiro por conta disso aí. Letícia Pieper, a tatuagem do novo almirante me chamou a atenção. Será que tem alguma coisa na história sobre isso? Na verdade, essa tatuagem está escrito duplo suicídio do Rio da Morte. Pesado, né? Mas é uma inspiração do ator que deu a face... Para o almirante Green e Oshio Harada, porque tem uma música dele chamada Shinjuku Shinju, ao qual é esse o nome da sua tatuagem. Então, essa tatuagem é o nome da música desse ator, recomendo vocês procurarem aí para dar uma conhecida. Vinicius Vieira, qual a chance do Vegapunk pegar a exemplo o Barba Negra e conseguir aplicar dois poderes de Akuma no Mi em um ciborgue, criando assim uma arma mais poderosa que os próprios Shichibuki? É uma possibilidade real. Não acho que todos os poderes em si que o no me pode fornecer. Afinal, ele já tem o um laser do Kizaru, mas ficou bem restrito a isso. Não tem a inatingibilidade. Eles não conseguem se transformar em luz. Então, ele pode colocar diversos golpes, como fogo, como raios, como luz nessas novas armas com toda certeza. A questão aqui é como superar os Shitibucais somente com essa força destrutiva. Eles também têm que ser tão poderosos quanto os pacifistas eram. E no novo mundo um pacifista, convenhamos, não é qualquer ameaça para esses grandes piratas. Então, tem, tem que trazer algo a mais aqui que seja uma ameaça, que possa ser catalogado é, como equilibrando as coisas em relação tipo aos Chichibukais. A Bohancock é forte pra caramba, o Mihawk, o Bug, todos eles são. o Evil, cara. O Evil foi dito por ter a força do Barba Branca né, no seu auge. Então tem que ter algo a mais aí nessa arma. Pode ser até dragão, clones de dragões que o Vegapunk conseguiu fazer. Mas eu acho que vai pro caminho realmente, realmente de ser um pacifista 2.0 Com alguma coisa relacionada a todos os seus estudos Rainer Santos E se os olhos forem gatilhos para uma transformação? Você disse no vídeo que no modo Gear 5 o Luffy muda os olhos O Cavendish tem esses olhos E se o Imu também tiver alguma transformação? E se os olhos de Falcão mudar de forma quando luta sério? Ainda não vimos ele duelando pra valer <risos> Galera, não tem Dojutsu em One Piece Olho não afeta transformação Kevin Dish tem esse olho. Zunisha tem esse olho. Insama tem esse olho. Big Mom tem esse olho. Barba Branca tem esse olho. O que é esse olhar aí que aparece, galera? É um olhar de intensidade. <risos> o artista só se vale disso pra mostrar a intensidade do olhar. O único que tem um olho diferente é o Mihawk. Tá bom? Então ele faz isso pra destacar a sua arte, pra diferenciar. Por isso que Hakubi e Kevin Dish. Tem um olhar diferente, porque ele queria denotar que o outro tá mais intenso, sabe? Tá mais vidradão, mas não chega nem perto de ser o um olho do Mihawk. Que pode ter alguma coisa por trás ali no seu nascimento, mas nunca vimos qualquer coisa relacionada. One Piece não tem Dojutsu. É por isso que já existe Haki de observação, Haki de armamento e Haki do Rei. Essas três possibilidades permitem que qualquer personagem é, tenha... Possibilidade de fazer coisas que qualquer um também faz O Sup tem haki do rei O Luffy tem haki do rei Então, essa coisa que aparece do olhar é intensidade Não é gatilho para transformação Diogo Maurício Por que a obra de Berserk nunca teve um anime de boa qualidade Sendo que a obra é bastante popular? Excelente pergunta Temos diversos mangás, na verdade, que não tem... Animes decentes, bons, alguns nem mesmo têm animes. Isso acontece muito por conta da demografia dessas histórias. Animes geralmente são focadas no público shonen, One Piece, Naruto, Bleach, público jovem, adolescente. Senens, que são a demografia para adultos, geralmente eles fazem live actions. Muito dificilmente alguma série acaba ganhando anime Obviamente que dentro disso algumas ganham Como Monster é, Temos o próprio Berserk 97 Depois teve os três filmes Mas no geral, no catadão do seinen É muito difícil algumas obras ganharem anime é, Exemplo 20th Century Boys Que eu adoro do Naoki Orazawa, Que é a minha história favorita dele Daria um excelente anime Mas como é voltado mais pro público adulto Eles dividem isso Porque geralmente os adultos preferem a live actions E eu estou falando isso de um modo geral Pro Japão, não aqui no Brasil. Então aqui, ó, 65 anos assistindo anime. É nóis, a gente quer mais anime. Mas é por conta disso, tá bom? Que Berserk não tem é, um anime digno como outras séries como Kimetsu, que ganhou uma animação belíssima, como One Piece está recebendo. Por conta da demografia e o público ao qual é direcionado. Guilherme Fernandes, será que o Jin vai voltar sendo integrante da tripulação do Ruivo, Visto que ele tem nome de bebida, assim como o resto da tripulação. Eu adorei essa conexão, eu gostaria que o Oda conectasse isso, afinal, o Jin, ele prometeu que encontraria o Sanji aí no Novo Mundo novamente. Achamos que seria em um ano, lembra quando tinha essas teorias? <risos> de que o Jin poderia ser o filho do Kaido? Ai meu Deus, eu fiz um vídeo de até vergonha. <risos> seria muito legal, aí acabou revelando o nome dos piratas do Ruivo, pra quem não sabe, revelou o nome de todos, né? E... Essa tripulação, especificamente, tem nomes de bebidas. Já falei em outros vídeos, mas pra quem não sabe, cada um dos Yonkous, eles têm nomes nas suas tripulações referentes a coisas relacionadas à festa. Então, o Kaido tem as, os jogos, né? Temos Big Mom, que é a comida. Temos o Shanks, que é a bebida. O Barba Branca, que era a família. Então, cada um desses Yonkous é uma composição de uma grande festa. Eu adorei! Poderia ser o próximo tripulante do Ruivo, porque... Tudo caminha aí pra ter um confronto, né? O Sop versus o seu pai. O Zoro... O Zoro contra quem? Contra o Ben Beckman? O Zoro, o Zoro vai quebrar as espadas naquele tacap do Ben Beckman. <risos> poderia ter o Jin versus o Sanji novamente se reencontrando. E o Oda, ele... Tomara que ele não esqueça disso. Eu acho que é uma trama que ele poderia finalizar antes... É, do final da série, não precisa ter um confronto nem nada, mas pelo menos mostrar que a promessa foi cumprida. Então, o Jin vai ser o próximo tripulante dos Piratas do Ruivo, vai superar até o Mihawk. Glícia Coelho, pensa só comigo, o Boa Hancock é uma pirata que assim como o Bug tinha todos os requisitos para ser uma Yonkou. Ela tem território, tripulação e infâmia nos mares, acha que ela só não recebeu o título por ter sido capturada? A diferença entre ela e o Bug lendário é que ela foi capturada e ele não, essa é minha aposta. Ô Glissian, na verdade, os Yonkous atuam no Novo Mundo e Amazon Lily está localizado no lado do paraíso, próximo de onde era a antiga Ford, próximo de Shabold, só que no Calm Belt. Então Amazon Lily, a ilha dela, não está no Novo Mundo. Se estivesse no Novo Mundo, ela teria grandes possibilidades de estar assumindo sim esse cargo, visto que a sua ilha é uma das mais poderosas junto das suas Amazonas. Tá bom? Mas é por questão de localidade mesmo. Obviamente que isso não exclui ela ser capturada. Eu não consigo ver o Kobe derrotando a boa. Não consigo mesmo. Pra mim ela passa carreta nele. Mas é uma possibilidade de ela ter sido capturada assim Isso levaria a alguns eventos bem legais. Conexões com o Sabo. Grande Guerra se iniciando. Green Bull chegando para dar uns spoilers ali no One, falou: "Olha, a banca foi capturada, o Sabo tá para ser executada e o Luffy vai ficar doidão." JL Silva 1994. É dito que Nika é o deus do sol, aquele que vai trazer o amanhecer. Mas além desta lenda, você acha que o Luffy vai, agora desperto, ter algum poder místico que faça criar algo semelhante ao sol? O poder do Luffy agora é uma coisa meio que limitada, o que limita o poder do Luffy é a sua imaginação. Está dando a entender que tudo que ele imagina ele consegue se formar, então por que não se tornar um sol? O Luffy <risos> ficar redondão e descer igual uma bola flamejante ali pegando fogo, tudo isso é possível. Eu acho que o Luffy ainda vai ter uma transformação a mais no modo Nika. Como representando o Deus do Sol. Talvez os seus cabelinhos ficando vermelho com essas chamas. Ele aquecendo todo o seu corpo. O as bem legais deixadas foi no começo da transformação. Lembra quando o Luffy começou a despertar? Começou a tocar os tambores da libertação? Aí vimos o cabelo dele começou a derreter antes de, de, dele despertar. E vemos que o cabelo está tudo para cima ali. Meio diferente, meio emborrachado. Mas você vê que começa a aquecer o corpo dele. Ele entra no modo G2 automático. Nesse ritmo por conta do batimento do seu coração. Então eu creio que é, existe a possibilidade do Luffy. Ter uma segunda transformação dentro de Nika. Ao qual é, coloque essa representação do Deus Sol. Ele agora é uma tela em branco. Escolha perfeita do Oda aí para as cores. Que pode ser tingida com qualquer tonalidade. Seja de Haki, seja de novas habilidades. E além disso a sua imaginação. Por que o Oda colocou... O Luffy todo branco, vocês já pararam pra pensar? Coitado de quem tatuou o Luffy com o cabelo vermelho, né? vai ver tudo branco. <risos> Por que o que Wanda colocou o Luffy Nika todo branco, a sua roupa, o seu cabelo? Porque ele vai ter um duelo contra o Barba Negra, a sua escuridão. Quando a escuridão fica tudo, tudo, tudo preto. Quem vai se destacar no meio dela? Luffy com sua tonalidade branca. Quem sabe acendendo as chamas como esse Ace tentou utilizar uma vez. Fazendo aquele confronto do sol contra aquele sol negro. Seria fantástico. Então sim, as apostas é que o Luffy... Vai ter uma segunda transformação e isso vem diretamente do potencial da sua imaginação. E é isso, bastante perguntas respondidas, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa um like, deixa suas perguntas aí também, vai clica no link aí deixa a perguntinha para aparecer aqui no vídeo. Até a próxima, valeu por assistir, fui!